Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e hoje eu vim mostrar vídeo de comprinhas! Eu adoro mostrar vídeo de comprinhas, adoro assistir vídeo de comprinhas, tem sempre dica, sugestão, ideia de produto que vale a pena, que a pessoa está comprando de novo. Antes de eu mostrar, eu quero dizer o seguinte, se você ainda não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, aproveita agora, se inscreve, vou colocar o link aqui embaixo, aí você se inscreve e já participa do canal Mulher Mais de 40. E não esquece, se você gostar do vídeo, clica em gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Então vem comigo, vou mostrar para vocês o que eu, quais as comprinhas que eu fiz. Bom, as minhas comprinhas foram feitas na... Drogaria Venâncio Essa Drogaria Venâncio Ela vende, ela tem as lojas físicas Várias lojas físicas Aqui na minha cidade E também tem loja online Tá? Então eu vou mostrar para vocês Tem preços ótimos, muita promoção Muita coisa legal Uma dica que eu dou pra você é o seguinte Se você está procurando, por exemplo uh, Lenço umedecido, Então você faz assim você pesquisa em tudo quanto é lugar, todos os sites que você pode, toda vez, toda vez que você for numa lojinha, que você for em algum lugar e você passar por um lenço que você gosta, você dá uma conferida no preço. Daí você vai ficar atenta aos valores e a hora que alguma loja, seja ela loja física ou não, entrar em promoção, você vai lá e cata esse produto pra você. Mas pra isso, pra você fazer boa compra, ser uma compra realmente que vale a pena Tem que ficar atento a preço, não pode dar mole, não pode ficar Ah, quero esse, pronto, acabou Tem que ficar atento ao preço, tá bom? Primeira coisa que eu vou mostrar é o shampoo hidratante da Ox Quem ainda não viu o vídeo que eu fiz de usados e vencidos eu Vou deixar o link aqui em cima Eu falei sobre esse produto e assim, produto bom a gente compra de novo, não é? Estou comprando novamente, assiste lá para você saber o que, que eu falei sobre esse produto, depois a gente fala. Esse shampoo custou R$8,75, um preço sim super legal, eu já tinha visto 9,90, mas aí na Venâncio eu consegui comprar por 8,75. boa compra. Nas últimas comprinhas que eu fiz, eu vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês darem uma olhada, eu mostrei um kit da Nivea, que era o sabonete íntimo, mais um sabonete líquido. Tava um preço, assim, super campeão, mas, infelizmente, a Nivea não fez dessa vez essa promoção. Quando eu cheguei lá na, na Venâncio, tinha a promoção do Dermacid. Então, uma promoção que realmente valeu muito, muito a pena. Eu fiz as contas lá. Até com base em outros produtos como o da Nivea e outros produtos que estavam vendendo lá. E realmente aqui eu tenho um de 200ml e ganho esse de 100 aumentando mais de reais. Esse, esse kitzinho eu comprei por R$16,99. Já usei termacite, mas não me lembro de ter usado esse ProBio. Vou testar. Atenção para uma dica show de bola. Aquele hidratante em que você não consegue passar muito porque deixa a sua pele melecada e você fica incomodada. Pega esse hidratante comum, carrega ele para o box, Toma banho normal. Passa o seu sabonete, faz tudo o que tiver que fazer. Encerrou o banho, fecha o chuveiro. Passa o hidratante generosamente no corpo inteiro. Hidratante comum, é aquele hidratante que você passa pra ir dormir Só que você passa uma camada bem generosa, depois você abre o chuveiro, dá aquela chuveirada e sai Se você fica incomodada com o hidratante, faz isso depois você me conta Não vai ficar incomodada, incomodada ficava sua avó Eu resolvi fazer o que? Comprar esse sabonete, por quê? Porque ele, além de ser sabonete, ele tem... Pérolas de óleo, então ele vai deixar a minha pele mais hidratada, entendeu? Eu vou dar mais uma carga de hidratação e umectação na minha pele. Esse sabonete aqui custou R$ 7,50, são 250 ml e o cheiro é maravilhoso. Eu tenho um filho de 10 anos. E a gente sabe que chegando a essa fase, a criança começa a cheirar, a aparecer aquele funduzinho, né? Porque fundo é de adulto, funduzinho é de criança. E aí, o que fazer, né? Será que eu posso usar o quê? E aí perguntei a Dermato, e a Dermato falou, olha, existe uma, uma linha clinical. Então a indicação foi esse que eu comprei, é o segundo o meu filho já usou um, esse aqui eu tô fazendo reposição. Não deu alergia, não deu incômodo nele, não apresentou, não escureceu a axila, não deu nada. E cumpriu o que prometeu, ou seja, deixou um cheirinho de menino, assim, de hominho, muito gostoso. Então, quem tem alergia, quem tem fica incomodado que não se dá bem com nenhum aerosol, desodorante, creminho, nada. Depois pensa nessa marca aqui. Esse aqui custou 25,69. Eu estou há um certo tempo namorando para comprar porque eu estava achando a 32. Depois eu achei a 27, mas eu comprei esse aqui a 25,69. Não é um desodorante barato. Mas só o fato de não dar alergia, não dar irritação e poder ser usado já é um grande avanço. E a gente sabe que nesse vucu-vucu de dengue, né, todo cuidado ainda é pouco. No desespero de mandar filho a escola e de também circular por aí, é, veio a febre dos poses. E comprei desesperadamente, correndo, fiz reserva, fiquei numa fila de, de, de online esperando quase um mês para chegar e eu comprar o produto. E aí eu estava na farmácia para comprar né, o Sposes, quando uma mulher me abordou e me explicou o seguinte. Ela é mãe também, de, tem um filho pequeno de 7 anos. E ela sempre comprou o Sposes que está em torno de 50... Eu hoje quase comprei o Sposes a 57,90, mas aí eu esperei para ir na Venâncio e na Venâncio ele tava 49,90, mas aí foi quando essa mulher me abordou. Ela foi, levou o filho ao pediatra e o pediatra explicou que o Sposes ele tem... Apesar dele informar uma média de 10 horas, estudos foram feitos e ele fica uma média de 8. O meu filho fica na escola o período escolar, né? Que fica em torno de 5 horas. Eu aplico um produto que fica 8 a 10, né? A proposta do, do, é de 10, quando na verdade eu posso fazer, eu posso reaplicar quando eu encontrar meu filho. Então ao invés de eu comprar um produto que custa 50 reais e que eu vou utilizar esse produto com uma, dura... uma duração de 5 horas, que é o tempo que ele vai para a escola e volta para casa, eu posso estar tá utilizando um produto que custa bem mais em conta e que tem durabilidade de 6 horas e que vai cumprir esse período aí de 5 horas. E aí fazendo as contas e pensando bem, ela me convenceu rapidamente. E aí, o que, que eu fiz? Eu voltei para o Repelex, porque o Repelex eu já havia comprado ele várias vezes. Mas essa, essa mulher, né? agradeci ela várias vezes pela grande dica que ela me deu, que foi a dica da pediatra. E esse aqui custou R$16,30. Então, você imagina, aqui eu tenho a mesma quantidade dos poses. O Sposes, ele estava custando R$ 49,90, esse aqui R$ Por Dessa vez eu achei super importante trazer essa informação para vocês, porque eu estava usando um produto que realmente eu estava muito preocupada com a eficiência dele e de repente eu poderia estar usando um outro produto com a mesma eficiência e com um preço bem mais em conta. Aí você para e pensa, Silvia, você vai falar de escova de dente? Você vai me mostrar que você comprou a escova de dente? Calma, vou explicar. Eu ganhei uma escova para eu experimentar da Colgate. Eu experimentei, amei. E a sensação que eu tinha é que eu estava passando uma seda nos meus dentes. Maravilhosa, extremamente macia. Quero dizer que esse, isso que eu estou falando, eu não estou ganhando nada, tá? O então, meu marido foi no dentista. E o dentista... Recomendou também essa escova O fato de eu gostar da escova e ter um profissional que a gente confia Que recomenda, eu já fico mais tranquila Porque realmente é uma escova muito, muito boa Não é das mais baratas, mas ela tem um preço razoável Eu comprei por 16,50. Então cada uma sairia a 8,25. Eu não sei se, assim... Pelo tempo que ela dura, eu acho que vale a pena. Eu estava querendo muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito essa máscara da Maybelline, a The Falses. E é, eu estava toda hora vendo que o preço dela estava R$ 47,42. Eu encontrei ela por R$ 39,90. E aí eu queria muito, muito, muito ela. E essa é... A Defalsa de Cílios Fuxiços E essa aqui é a Super Filme, né? Aquela que você passa e depois Com água morna sai E o outro produto que eu comprei Foi esse lenço da Nivea Eu comprei ele por 18,79 O precinho não tá lá muito bom não Mas Eu estava precisando, né? Então eu comprei Eu acho que esse aqui foi o único que o preço não foi lá muito bom Mas o restante Achei que o preço foi muito bom pelas minhas pesquisas, pelas minhas buscas. Estou tô sempre atenta a esses preços, então fiquei muito satisfeita com o que eu comprei. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um joinha aqui embaixo, um gostei pra mim, para ajudar na divulgação do canal. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, quiser perguntar alguma coisa, Fique à vontade, é só deixar nos comentários aqui embaixo. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!